O Senhor infunde em nós seu amor e seu Santo Espírito. A nós convém saber receber, mantendo no seu Espírito o nosso foco.